Olá! Tá começando o segundo festival Noite Suja Identidades Transformadoras. Eu sou a Pandora Rivera a segunda rainha do Noite Suja, e tenho a honra de estar aqui para ser apresentadora desse evento que vai mexer com a cidade mangueirosa. Hoje, artistas de todo canto da cidade e dos interiores vão estar aqui mostrando para vocês um pouquinho da sua arte, da sua vivência enquanto demônia. Quem diria, hein, que em 2013, quando Noite Suja começou, estaremos aqui hoje, em 2021, falando com vocês. Infelizmente vocês aí do outro lado, nós aqui, mas logo logo tudo melhora e a gente fica agarradinho como sempre fizemos. Então não desgruda, fica com a gente e vem para o Festival Noite Suja Identidades Transformadoras. a primeira identidade transformadora de hoje vem do Conjunto Maguari. Eu sei, você já sabe quem é ela, né? Ela que vai contar um pouquinho pra gente de como a arte drag ajudou na construção da sua identidade enquanto artista e enquanto pessoa. Com vocês no nosso palco, Shaira Brotero.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 de coração aberto para sempre ajudar e transformar o mundo ao nosso redor de maneira bem melhor. Ser demônia é perceber que nossos corpos vivem em constante luta. Entender esse processo, observando o dia a dia em que vivemos, é o trabalho desse artista incrível. Com uma estética que dispensa explicações e carregando o título de sétima rainha do Noite Suja, nossa identidade transformadora de agora é Mother, da House of Carão. Com vocês, Sky sime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 Montari, junção de elementos carregados de referência e inspirações que juntos constraem visualidade de cada artista drag. A próxima artista carrega em sua montação reflexões e questionamentos sociais do que entendemos quanto descartável. Recebam agora a demonização de Sarita Demônia.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 Essa experiência só quem é demônia sabe o que é ser demônia e por isso não tem como não deixar de ser. Então transiciono e a demônia transiciona junto comigo. Como se constrói a persona drag, o que faz perceber a demônia que existe dentro de cada um de nós. Vamos conhecer agora um pouco dos seus processos e da sua trajetória que iniciou no teatro e chegou na arte drag. Com sua estética escrachada e sempre com muito bom humor, nossa identidade transformadora é uma grande parceira do Noite Suja. Com vocês, Shirley Tão.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 Gostaram? Esse foi só o primeiro dia de Festival Noite Suja Identidades Transformadoras. Amanhã a gente tem um encontro marcadinho nesse mesmo horário aqui no nosso canal no YouTube. Então fica ligado com a gente, viu? Eu sou Pandora Rivera Raia e esse foi o primeiro dia de Festival Noite Suja Identidades Transformadoras. Soledade. E eu sou Simone. E nós estamos aqui para conversar com vocês um pouco sobre o primeiro dia do Festival Noite Suja. Ah, que falas incríveis. É, eu não tenho nem o que falar, foi incrível, foi tudo maravilhoso. E eu estou muito feliz de estar realizando esse segundo festival dessa vez em plataforma virtual. A gente já fez em 2017 o primeiro Festival Noite Suja e agora estamos aqui tudo para você, fazendo o segundo Festival Noite Suja que tem como tema Identidades Transformadoras que são exatamente essas pessoas que estão passando por aqui com a gente tivemos o Gishara Brotero, maravilhosa, maravilhosa. enfim é. nós duas falamos ao mesmo tempo e é isso que resume ela, maravilhosa, falando um pouco sobre sua trajetória nas quadrilhas e na Noite Suja também sobre seus processos artísticos né e compartilhando com a gente um pouco da, da, da forma como ela se identificou quanto pessoa negra, né? quanto bicha preta e como isso também influencia na arte dela e como isso também acaba influenciando nas nossas vidas, Sim, né? porque elas são identidades transformadoras e elas acabam transformando as nossas vidas. Né? Outra identidade transformadora que tivemos aqui foi Piscais, né? é uma figura importantíssima para entender, para perceber, para viver e para sonhar a noite suja também. Sim, exatamente que nos faz sempre entender como são os nossos processos de produção artística aqui na nossa cidade, né? isso é maravilhoso, porque reconhecer a gente quanto artista né e saber o espaço onde a gente está produzindo, faz a gente ser artistas cada vez maiores, porque a gente torna é, pessoas, indivíduos políticos conscientes, né? é outra pessoa que vem é, conceituar o que é demonha, através do que faz, através do que fala, e, Caramba, importantíssima pra história da Noite Suja é a Sarita também, que esteve aqui nesse primeiro dia com a gente, falando, sobre, falando um pouco sobre a sua vivência na Noite Suja, e ela que é professora, drag, Sim, Pensadora, né? Ser pensante Sarita esteve hoje aqui com a gente Mas é bom lembrar que ela está com a gente Desde a primeira noite suja, desde a primeira edição Desde antes, claro, na verdade fez, né? Desde quando a gente estava fazendo os rolês Na rua, aí olha experimentando Sem saber exatamente o que que a gente estava fazendo A Sarita já estava com a gente né? É muito bacana ver Toda a transformação dela quanto pessoa, quanto artista E quanto isso também transformou as nossas vidas né? Palhaça no circo da e da Noite Suja também, tivemos hoje Shirley Leitão, que não é só uma drag, é um hambúrguer também, né, Pris? <risos> é um lanche, é um eu não lanche. sei se é um hambúrguer. É saborosa. <risos> Ela comenta aí também, né, na fala dela, o processo de, de surgimento da Shirley então, uhum. né, Que foi num lanche, que é a Esther Lanche. É o que é? Cidade Velha? Cidade Velha, sim. Que fica na Cidade Velha. Eu sei porque eu já bebi lá no The Beatles e ela perto Aí eu passo <risos> lá depois pra... E uma das coisas legais que ela fala são esses nossos processos de identificação do, da pessoa por trás da drag, né? Uhum. E a gente quanto drag. Tu sente que é assim pra ti, Tu acha que tu sente que existe essa diferença? Do Matheus para Simone. Até onde? Qual é esse limite? Quem é Matheus? Também quero saber. Não, é... Eu já achei em algum momento, eu já percebi tive essa percepção, mas viver na Noite sobre conviver com esses artistas e me transformar nesse ambiente também, né? Porque somos todas identidades transformadoras que se transformam assim, nesse grande avião, nessa grande cena. É... Eu acabei desenvolvendo outra consciência. Hoje em dia eu entendo que Mateus e que Simone são a mesma pessoa, e eu acredito nisso, né? eu me agarro a isso, e que a Simone ela é, existe com um pouco mais de maquiagem, com umas roupas extravagantes, mas a, é a mesma consciência, é a mesma pessoa. E tu, Tristan? Me conta. Eu sinto que para mim também é mais ou menos o mesmo processo, eu sinto que é a mesma pessoa, eu sinto que Tristan Soledade não é um personagem porque ninguém poderia fazer Tristan Soledade no meu lugar, Tá? São as minhas experiências, são as minhas construções que me fazem Tristan Soledad, né? O que iria acontecer era alguém usar algum look meu, fazer uma maquiagem parecida, mas ainda assim não seria um na Soledad, por isso eu acredito que não é um personagem, né? A Soledad é o modo turbo de mim por trás do meu drag, né? Entendo. Entendi. Tudo. Que, que bonito ver que a gente se transforma também, né? Somos produtores e estamos produzindo assistindo esse festival, assim como a galera que está assistindo aqui a gente e construindo saberes né, a gente tá aprendendo muita coisa e amanhã tem mais, né Tristan? Tipo, Sim, no é momento tudo aí. tá acontecendo online né, de forma virtual é, é a forma que a gente encontrou também para estar mais perto de vocês porque a pandemia tá aí, mas a gente não parou de produzir, né, então nossas redes sociais estão recheadas de conteúdo que a gente está produzindo aí desde o começo da pandemia, né, a gente não para e esse é o momento que a gente está aqui compartilhando com vocês é, a nossa visão, né, as nossas produções, o nosso trabalho e também um pouco das paradas dessas pessoas maravilhosas, desses artistas maravilhosos, né, Que estão construindo aí a história da Noite Suja há anos com a gente. Né? Lembrando que o segundo Festival Noite Suja Identidades Transformadoras é uma realização da Noite Suja, claro, com patrocínio da Lei Aldir Blanc no edital de Artes Visuais por meio da Secretaria de Cultura do Pará e Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo. E temos, claro, nossos apoiadores, Vivi Reis, né, nossa deputada federal, VEG Casa, que nos alimentou, né, belíssimamente, e Comissão da Diversidade Sexual e População LGBTI da OAB, Pará.